Quando Deus se faz peregrino, quando Deus não faz morada na sua história e nem faz morada na sua vida, e nem tão pouco talvez, no seu ministério ou na sua igreja. Vamos ler o texto de Jeremias, capítulo 14, de Jeremias semana passada, Eu vou falar de Jeremias também de novo essa semana, Jeremias capítulo 14, versos... É, 8 e 9, Jeremias 14, verso 8 e 9. Então o texto diz o seguinte: Ó Espírito de Israel, nosso Salvador em tempos de angústia, porque és como estrangeiro entre nós, porque és como viajante de passagem pela terra que fica só uma noite. Acaso também estás surpreso? Nosso guerreiro valente não tem poder para nos salvar? Tu, tu estás em nosso meio, Senhor. Somos conhecidos como teu povo. Por favor, não nos abandone. Jeremias, é, não sei se você sabe o contexto de Jeremias. Jeremias é um profeta pré-exílio ou seja, antes da ida para a Babilônia, Jeremias é o profeta que anuncia o fim quando ninguém está crendo que é o fim. Eu não vejo outro profeta tão tão tão atual para os tempos em que vivemos como o profeta Jeremias faz a denúncia enquanto outros profetas dizem, não tá está tudo bem, está tudo certo, é só uma gripezinha não tem problema, tem que, vai morrer mesmo, gente. O cara vai morrer, qualquer dia o pessoal morre. Porque, ou vai morrer de gripe, vai morrer atropelado, vai morrer de dengue, vai morrer assaltado, vai morrer de barra pedida, vai morrer de qualquer jeito. Quando tem um profeta dizendo que está vindo um juízo do Senhor sobre a terra, há um grupo de profetas do tempo de Jeremias que está dizendo não, não vai acontecer nada. Muito pelo contrário, está pregando dias de paz para as nações, ali para a nação de Israel. E aí, Jeremias, tomado por uma dor, porque quando você vai ler o texto profético, quando você vai ler qualquer texto profético, você tem que, tem que ter em conta algumas coisas. Então, eu vou, eu vou compartilhar a nossa tela aqui agora, para você ver, é, para a gente falar um pouquinho sobre como é que funciona, na prática, a leitura do texto. Ih, abriu alguma coisa nova aqui. Ah, beleza. Está todo mundo vendo a tela aí, beleza? Está vendo a tela? Todo mundo vendo a tela. Eu não estou vendo vocês para confirmar. Dá só um sinalzinho para mim, se está ok? Não ter beleza não. Então, quando você vai ver qualquer texto, qualquer, qualquer texto profético, qualquer texto, você tem que, tem, tem que pensar o seguinte, existe uma linha da história. Em um ponto da história está o profeta. Então, o profeta ele está em algum ponto. O profeta está aqui. E o profeta, ele recebe um oráculo do Senhor, avisando que a situação vai é, acontecer no futuro. O profeta, ele não sabe onde está esse futuro, ele não consegue dimensionar. Às vezes ele consegue, ele fala, ele consegue dimensionar a distância entre o presente dele e, o, e, o, e a consumação, né? Porque a profecia e a consumação, ele consegue, ele diz quando é, que vai acontecer. No caso de Jeremias, ele está dizendo que o povo vai, vai para o cativeiro, e, e esse dia que, que vai dar o momento do cativeiro ainda não está decretado pelo Senhor. O Senhor não disse dia X, o Senhor disse que vai chegar um limite, o dia é o limite em que Deus diz: Vocês vão me pedir perdão assim que vocês me pedem perdão, quando vocês me pedirem perdão, ou vocês se arrependerem. Essa profecia, então, ela pode ser é, anulada ou ela vai ser realizada segundo o, essa, essa situação limite em que vocês estão Então, quando eu leio qualquer profecia, eu tenho em o seguinte, que o profeta está lendo para o futuro, mas eu, tô no, eu estou aqui, uma parte da história para frente do profeta. Agora, presta atenção nisso aqui que é importante. Muitas vezes a gente lê a profecia de maneira é, errada, Por quê? porque a gente pega esse eu nosso aqui e a gente transporta o eu para cá, para esse ponto aqui. E a gente pensa que algumas das profecias que foram ditas ainda se cumpriram, porque a gente se colocou aqui. Então, a gente sabe que o profeta está atrás, mas a gente ainda pensa que a profecia está à frente. Então, eu preciso confirmar se a profecia já é uma profecia realizada ou não. O que é que a, o segredo da boa exegese é você descobrir se a profecia ela já foi realizada ou não, se cumpriu ou não. Qual é o perigo? O perigo é que quando você se coloca aqui, Aí você acha, por exemplo, que Jeremias está falando das, dois, das duas torres gêmeas, que Jeremias está com Covid, que Jeremias está falando da, do, chip da, da, do da chip da besta, que é o chip do, da, da Claro, né? porque só um besta para comprar um chip da Claro. Eu perco um amigo, mas eu não posso perder a piada. Então, desculpe quem tem o chip da Claro. Então, o Jeremias vem aqui, aí tem a vacina da, da China, que vai colocar chip em todo mundo, a China já vi, visualiza você lado da torre deles, tem uma câmera, tem um satélite da China fotografando todo mundo, e com reconhecimento facial, não precisa colocar chip em você, o Google sabe onde você está. Então, esse é o problema quando você faz uma mais exegésima, porque às vezes a gente tem a mania de transportar, nós nos colocarmos entre o profeta e a profecia, quando na verdade, às vezes... A profecia está de fato, a profecia está de fato no lugar onde ela sempre esteve, no momento onde ela aconteceu. Então, no caso do cativeiro babilônico, aconteceu aqui. Isso aqui é uma dica importante, que acho que, para a gente aproveitar o nosso pequeno grupo aqui virtual, para quem começa a ler textos proféticos e quando você receber alguma coisa concernente a profecias, entenda que esse é o processo o profeta está num dado momento da história, em algum lugar, ele vai estar em algum lugar da história, e a profecia está para além dele. Então, ninguém é profeta de algo de profecia auto já realizada. Então, ele é um profeta que está aqui. Aí, ele vai fazer a profecia para frente. Mas, como nós que estamos lendo a profecia, nós estamos num ponto da história, depois do profeta. A gente tem que saber se essa profecia está para trás de nós, ou seja, uma profecia já realizada, ou é uma profecia que está por se realizar. Quer ver como é que isso funciona de verdade? Vou contar para você como é que isso funciona de verdade. Isso aqui, olha só. Outra linha da história. Quando você é, fala assim: ah, mas qual que é o seu, o, seu, o seu posicionamento em relação ao final do mundo? O, ah, eu sou pré-milenista, pós-milenista ou abilenista? Até, ok. Olha o tanto que isso aqui é engraçado. Se você é pré-milenista, grande parte do Brasil é pré-milenista, as profecias de escatologia, todas elas que estão colocadas por Jesus, lá em Mateus capítulo 24 e 25, elas estão ainda por se realizar, estão no futuro. Se você é pré-milenista, se você é pré-milenista. Se você é pós-milenista ou amilenista, essas, essas profecias de Jesus, elas estão no passado. Olha como isso é interessante, quando você, se, quando você se movimenta, quer dizer, então, de repente, o eu, que é você, o leitor, está aqui no dia, hoje é dia 6 do 6 de 2020, né? Nós estamos gravando aqui no dia 6 do 6 de 2020, nosso encontro. Aí você, dependendo da forma como você se posiciona aqui da sua teologia e escatologia, é, os, os eventos que estão em Mateus capítulo 24 e 25 estão para o futuro. Dependendo do seu posicionamento, se é pós-administra, o seu posicionamento vai falar que isso estava no passado. Você está aqui, a sua leitura está aqui, está estabelecida aqui. Por isso que toda vez que você vai falar sobre profecias, é importante você ter isso como um, um, um guia para você não não, dar, não trazer a profecia para além do tempo dela, porque ela, ela já foi realizada, ela cumpriu a sua função. Deixa eu voltar agora aqui para a gente conversar, todo mundo junto. Por que isso? Porque quando a gente olha o texto que a gente tem aqui agora, a gente lê o que... Deixa eu ver, tem aqui, olha, não vi. O que, que a gente está que que vendo aqui? Está vendo o que o texto está dizendo. Em Jeremias capítulo 14, no verso 8, diz... Esperança de Israel... Salvador em tempos de angústia, porque és estrangeiro, porque és como estrangeiro entre nós? Porque és como viajante de passagem pela terra que fica só uma noite? A quem estás surpreso? Nosso guerreiro valente não tem poder para nos salvar? Tu estás em nosso meio, Senhor, somos conhecidos como teu povo. Por favor, não nos abandone. Aí eu no verso 10, assim diz o Senhor a seu povo, vocês gostam de andar longe de mim e não controlam os pés. Por isso, não me agradarei mais de vocês, agora me lembrarei de toda a sua perversidade e os castigarei por seus pecados. Que, que, o que, que eu preciso entender aqui? De tudo isso que eu falei com vocês agora há pouco, de como ler o texto... Como ler o texto, é, o texto de, de Jeremias, o texto profético, qualquer texto profético, como ler que agora há pouco, quem chegou um pouco depois, pode pegar a gravação, estou gravando aqui a explicação. Então, eu tenho toda essa fala de Jeremias, essa oração de Jeremias, né, transferindo a oração do povo para Deus e a resposta de Deus para Jeremias está aguardada dentro de um tempo. O que eu tenho que trazer? Aí é o que eu vou mostrar para vocês agora de tirar a tela outra vez aqui para a gente bater esse papo. O que, que traz? A gente tem que trazer o que então? O que, que a gente tem que trazer de lição para a gente? A gente tem que trazer o princípio. O que, que muita gente, a gente, muita gente comete falhas porque o princípio porque o que acontece a notícia ela tem ela tem ela tem validade a notícia como eu falei para você aqui tá o profeta, pegando lá a imagem aqui tá o profeta aqui tá a conclusão da, da profecia e aqui, e aqui essa aqui é a linha da história né? são os dias e aí eu coloco, me coloco aqui o leitor desse texto né? eu posso estar, eu tô aqui na linha da história também então, se eu me desloco e me coloco aqui nesse ponto, eu estou dizendo que a profecia ainda está por se realizar. Se eu me desloco, coloco neste ponto aqui, eu estou dizendo que a profecia já realizou. Se a profecia realizar, se ela ainda está por ser realizada, então eu tenho que olhar para o texto bíblico de uma forma diferente. Como é que eu vou olhar, então, para cá? Então, o que, que que eu vou sacar desse princípio? Se ainda está por realizar, ainda não foi realizada a profecia, qual o princípio? O princípio é o praticamente aquilo que foi sentenciado para o povo nesse texto, é o que está sentenciado para mim também. Isso está claro para você? Está claro? Então, aquilo que foi... O que que serve, está dito para aquele povo, ainda está a pior para aquele povo e também a priori, valendo para mim como povo de Deus. Se a profecia já foi realizada, então eu estou realizada, o que eu tenho que trazer? O que foi dito para aquele povo não é o que vai ser dito para mim. O que eu vou trazer para mim são só os princípios. Só o princípio. E no caso, um princípio não de que isso pode vir a ocorrer, a ocorrer comigo também, por quê? Porque essa profecia já foi dada, foi dada para um povo específico, não foi dada para nós, foi dada para Israel, no povo antes, antes do exílio, não serve para mim, não serve para mim, serviu para o povo. Mas, olha lá o que diz Paulo, 1 Coríntios capítulo 10. Olha, esse, esse é, o princípio é o princípio hermenêutico de Paulo, Perdão, 1 Coríntios capítulo 10, deixa eu ler com vocês aqui, 1 Coríntios capítulo 10, ele diz o seguinte, irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando nossos anteriores foram guiados por uma nuvem que ia diante deles e ia através do mar. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés, todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma espiritual, pois beberam da rocha espiritual que o acompanhava e essa era Cristo. No entanto, degradou da maioria deles e seu copos ficaram espalhados pelo deserto. Olha só, verso 6 tais coisas como advertência a fim de que não comissemos que é mal. Então, o que eu trago de, o que eu trago, repetindo para ficar bem claro, quando uma profecia é dada, ela é dada, é então o oráculo dela, que é, que é isso aqui que você está vendo aqui no marco na tela. Quando ele diz isso, está dito, está registrado. O que, que acontece agora? Eu como leitor, eu tenho que prestar atenção. Se essa profecia se essa profecia já foi realizada ou não. Então, se eu me desloco e me coloco lá ainda não realizada, então ela ainda está para mim no futuro. Se ela está ainda para mim para o futuro, tudo que está dito aqui serve para mim também. Entende? Serve para mim também. Então, o que está falado aqui está falado para mim também. Agora, se ela já foi realizada e esse específico, não era eu, era o outro povo, o que que eu tenho que ver isso aqui? Eu tenho que fazer aquilo que o apóstolo Paulo acabou de me ensinar, acabou de me dizer, que eu tenho que ver essas coisas, o princípio, tais coisas aconteceram como advertência, então eu olho isso aqui como uma advertência para eu não cair na mesma bobagem, não fazer a mesma coisa. Então o que que eu trago para cá? Eu trago princípios. Então quando alguém mandar um do Antigo Testamento, ou um texto profético dizer das torres gêmeas. Não é, é, é a Síria, eu lembro daquele também da Síria, que veio, que rolou bastante também o Isaías alguma coisa. Então, preste atenção, texto profético tem esses princípios de interpretação e a gente tem que tomar muito cuidado. Você tem que tomar cuidado por quê? Porque você tem que se você tem que descobrir se, se a profecia já foi realizada, se a profecia já foi realizada, ou se a profecia ainda não foi realizada. Se a profecia já foi realizada, ela serve como advertência. Se ela ainda não foi realizada, conforme eu disse aqui para você, que é no outro quadro, que é o do. Perdão, que é aqui, o da Escatologia, de Mateus 24, 25, dependendo do seu posicionamento escatológico, vai dizer se você. É, você vai olhar a profecia, as profecias de Mateus 24 como coisas que é, já aconteceram, como coisas que ainda vão acontecer. Então, mostrar aqui você vai tomar, se já aconteceu, você já vai fazendo só o checklist lá, já aconteceu, já aconteceu, Jesus está para voltar. Se você acha que isso é, isso, isso é tudo ainda vai acontecer no futuro, está é, para frente, então você vai ficar lá baseado no texto de Jesus, que é orar e vigiar. Orar e vigiar, está atento porque essas coisas são sinais da volta de Cristo. Claro, a maior, a, o maior grupo no Brasil são os, os, os que creem que vão acontecer no futuro. Só pouquíssima gente é milenista e eu não conheço nenhum pós-milenista vivo, a não ser o menino do Monergismo. Mas ele não conta. Então vamos lá. O que é esse texto então? Bom, como é que eu entendo o texto de Jeremias? Como eu entendo o texto de Jeremias é, para os nossos dias? Como eu entendo? Eu entendo que é como uma advertência. E qual é a advertência que o texto nos traz? É uma advertência simples. Eu já concluo aqui para passar a palavra para vocês. Simples. A moral daqui é simples. Nem, nem tudo que você está envolvido, nem tudo que você está envolvido, Deus está envolvido. Primeiro, Deus não está envolvido em tudo que você está envolvido. Ah, Deus está comigo. Não, não sei. Não sei se Deus está contigo. Não, eu vou porque Deus Deus é nossa força, Deus é grande, Deus está comigo. Eu não sei se Deus está com você. Porque eu não sei se você tem força para deslocar Deus o objetivo central da vida, do que Ele quer. Eu não sei se você tem força suficiente para Deus no lugar de onde Ele está. E fazê-lo movimentar em direção àquilo que você quer. A Bíblia diz que nós nos unimos ao Senhor e não o contrário, o Senhor não se uniu a nós. Então, aquela, esse é simples, sabe aquela oração? Irmão, nós vamos iniciar esse projeto aqui, vamos pedir para que o senhor esteja conosco e nos abençoe. Não, essa oração está toda errada. A minha coisa é fazer assim, o senhor, o senhor está aqui. Se o senhor estiver nesse negócio que a gente está fazendo aqui, eu tô. se o senhor não estiver aqui, eu não tenho nem por que orar para pedir para o senhor venha para cá. quero fazer aquilo que o senhor está fazendo e está envolvido naquilo que o senhor está fazendo. Se o senhor estiver envolvido com alguma coisa que eu não quero, a primeira coisa é essa, Deus Está só de passagem, vendo espiando para ver o que você que tá fazendo. E uma outra advertência, e que tá a partir do verso 10, ele diz, vocês gostam de andar longe de mim. Vocês gostam de andar longe de mim. Autossuficiência, independência, capacidade própria, você pode dar o nome que você quiser. Tudo isso guiado pelo nosso próprio coração guiado pelas nossas próprias convicções, guiado pelos nossos próprios achismos. Ah, eu acho que está certo, eu acho que é assim, eu acho que é assim que está certo, eu acho que é assim que vai acontecer, e não é, e não é, e não é. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que tomar muito cuidado para não transformar Deus em objeto nossa, da nossa, do nosso serviço. O que, que transformar Deus como objeto do nosso serviço? Não é muito difícil entender isso quando eu explicar para você da seguinte forma. O povo de Israel carregava os seus próprios deuses. A luta de Deus era sempre por conta dos deuses que Israel tinha. Quando tinha o seu santinho, carregava o seu santinho. Então, o altar de Deus ia mudando de lugar em lugar. Cavava um buraco na parede, colocava lá o objeto. Se você assistiu Paulo, é, esse último... Paulo, eu chorei amestras nesse filme. É, Paulo Apóstolo, que tem na. tem. tem tá disponível. acho que na Amazon Prime, tá disponível. Você vai ver que o centurião tinha um, um Deus que ele colocava na parede. E, era um centurião que tava sempre mudando de lugar. Então, o Deus sempre mudava de lugar com ele. Ou seja, quem estava em movimento era. era o. era o centurião, não era Deus. O Deus dele era o centurião. E da mesma forma nós fazemos, fazemos com muita, com muita competência. Nós sempre deslocamos, deslocamos Deus para os nossos objetivos particulares, nossos objetivos pessoais. Então, vocês gostam de andar longe de mim. Vocês gostam de andar longe de mim. E aí ele diz, agora me lembrarei de toda a sua perversidade. Aí alguém vem e diz, Vem cá, mas Deus não diz que quando a gente pede perdão, ele esquece, no mar do esquecimento, dos nossos pecados. Sim. Mas você tem que estar arrependido. E arrependimento significa mudança de conduta. E significa conversão. Se você não se converte do que você está fazendo, não vai pedir nada de perdão. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido assim, uma dica de como fazer a leitura do texto, textos proféticos, de uma forma. Fácil, descomplicada, problema como princípio. Estou abrindo o microfone para vocês, podem falar, fica à vontade. A voz é de vocês, quem quiser falar, só se manif manifeste em nome de Jesus. Quem quer falar? Vou começar a pedir para falar. Eu vou dar preferência, mas depois se não... não aí, eu, aí eu falo. Não, pode falar, irmão. É, Iniciou termina é, muito muito interessante essa abordagem das profecias realmente a gente ouve falar de duplo cumprimento triplo cumprimento e, e eu vejo que muitos cristãos às vezes que mal conseguem compreender textos bem básicos querem tipo descobrir sobre o que aconteceu no dia de hoje que, que cumprimento de qual profecia de qual profeta é isso que aconteceu hoje aqui na minha cozinha e acho que é um pouquinho mais <risos> precisa pegar realmente o princípio, e essa coisa que você falou aí no final, do Deus é, é, é, nós é que devemos é, acompanhar Deus, e não o contrário, isso é uma realidade como a gente às vezes até para projetos bons, coisas boas, interessantes, né, coisas da igreja, mesmo, a gente tem um projeto, vou chamar Deus para participar, né, isso parece a mesma coisa, mas é diferente, né, qual é o projeto de Deus, né, e assim, uma parte do projeto de Deus a gente já sabe, né? Ele tá espalhando a glória dele pela terra, ele tá chamando as ovelhas dele, ele tá... E às vezes a gente, não, mas eu acho que Deus quer que a gente amplie o prédio. E não é legal o prédio, fica bonito, a salinha das crianças fica legal, e... E a gente entra nessa e passa anos, assim, né? E eu vejo como é rápido a gente ir. Eu tô só começando e eu percebo como a gente se envolve nisso, e, e entra nessa, nesse ciclo para sair disso, para parar disso... Eu, eu, por um lado, estou glorificando a Deus por esse tempo, porque é uma grande oportunidade de a gente voltar um pouco mais focado nas coisas que Deus está fazendo, né? Eu estou buscando bastante nesse período e, e estimulando os irmãos a, ao desafio que Deus tem pra gente na volta fora, né? A gente estava indo bem na nossa, nossa, nossa rotina. Mas é, Deus quebrou nossa rotina justamente para mostrar que ela, talvez ela não é mais importante do né, que estava acontecendo. Fiz pensar bastante isso aí. Verdade, tem que pensar muito, tem que pensar muito, muito, muito, muito. Porque Deus está operando no mundo mesmo com o lockdown. Ou oh, oh, fechou na rua. <risos> <risos> Alguém quer falar? Por favor, se manifeste mais gente, Vamos participar. Hoje a gente tem mais tempo. Hoje, hoje ficar. Ah, tem mais tempo nada, tem mais quatro minutos só. Pode falar. Oi, Mônica. Tudo... Abriu o microfone, pode falar. Não, não escuto. Oi, Burja. Oi, Aris. Fala, irmão. É, dentro disso que você colocou, é, a gente pode aplicar isso daí não só no velho, né, mas no novo também? Essa visão das profecias? Isso. Sim, claro. Todo, por exemplo, tem profecia que já foi cumprida. Né, o templo, por exemplo, foi destruído. Entendi. É que eu vi o Leandro Lima, gosto muito dele. Sabe quem é? Sim, o Leandro de... Lima, monergista. É dele que eu falei. Então, é o único pós-milionista é... que eu conheço. Eu tava, até me liguei nisso, eu tava assistindo o curso dele de Apocalipse. Ele tava Sim. explicando a questão da, dos ciclos. É, hum, que todos esses sim. ciclos que aconteceram no Velho Testamento, eles é, eles são ciclos que vão ser remetidos no, no, no cumprimento do Apocalipse também. Entendeu? Muitas das sim. coisas que você tá vendo aqui, de uma forma pequena, acontecendo com, com o povo de Jaé, ou com uma pessoa específica do Velho Testamento, uhum. é, isso daí vai reverberar como, como, como um acontecimento maior, entendeu? No, no, no, no cumprimento da, da, da, da profecia final, que é a volta do, de Cristo. Sim. A gente, sim. Então, são, são, são, é uma forma de Deus estar tá te falando que é, é, tudo aquilo que você está pensando que, de repente, não vai acontecer, ou é, a forma de você enxergar é, o, o, esse trabalho de, de, de, de crer, obedecer e esperar, isso tem é, isso tem uma relação uma correlação com aquelas pessoas que já passaram com isso você e aquilo que está para acontecer entendeu você você também faz parte disso entendeu uhum. entender esse acompanhamento e se doar entendendo o seu posicionamento dentro desse plano maior uhum. é, é, é é parte da vida evangélica também da vida cristã também entendeu sim o Leandro, o Leandro é o cara do pós-milenismo no Brasil. Eu acho que é o cara porque deve ser o único também. Deve estar fazendo discípulos por aí. <risos> eu gosto dele, cara. Eu, gosto. Não, eu, eu também gosto. Correr, não. É. Poxa, eu gosto muito. Nossa, o material do do do, do, ele do, é... do Monergismo, é muito bom. Então, assim, eu não tenho, eu não tenho assim, referência quando eu estou com dúvida, principalmente quando nessas áreas específicas eu estou sempre ele. Não, não, ótimo, é. ótimo. É um bom nome é um bom nome eu faço sempre a brincadeira porque o pós-milenismo é, é, é igual a torcida da portuguesa é a, gente, a gente sabe é, que existe é, é. É. a gente sabe que existe mas ninguém vê a torcida da portuguesa essas coisas né? ah, eu vou te falar quando eu comecei a estudar eu tinha uma visão eu eu, eu, é. eu era pré uh -huh. eu era pré eu acho é, eu tô... um... eu depois da... quando você começa a se entreter ver outros pontos de vista <risos> aí tu fica é. não a gente vai passar a gente vai passar então aí ele é boche, então então o é interessante o mais divertido né bom premilenismo é é porrada bomba e choque. isso aí oh, é filme de Hollywood o amilenismo é filme iraniano você dorme entendeu? Você dorme, não tem graça, não tem... é muito simples, né? Muito a gente simples. passa... eu, eu assim, eu, eu acho que a gente passa, cara. Eu acho que a gente vai passar o bagulho todo. Eu, eu sei lá, cara. Às vezes eu acho que vai passar, não vai passar, mas eu... eu tem, tem aqueles que falam que eu, a gente pega o princípio das dores e depois vai, entendeu? Sim. Eu, eu, oh. Porque, assim, eu, eu acho o seguinte, tô, vou, vou, vou falar de uma maneira bem ignorante aqui. Aham. Uhum. É... Essa questão que as pessoas falam de dois mil anos e tudo mais... É, se a gente for fazer uma conta babaca aqui... Uhum. É, 2023, 2033 fecha agora, entendeu? Então... Não é que eu esteja esperando a volta de Cristo em 2033, mas eu acho que... está a, a gente tá em 2020. Nos próximos 13 anos vai acontecer muita merda, como, como já tá acontecendo. Eu acho que houve uma virada aí, entendeu? Eu não sei se tem uma, relação, uma correlação sobre essas coisas que eu estou pensando. Sim. mas que está dando muita merda que não dava antes. <risos> está acontecendo eu acho, muito. Eu acho que a gente está debaixo. Mas sabe o que eu acho, né? A gente está debaixo da, das das correntes do Orkut que a gente quebrou. Eu acho que estão começando a funcionar é aquelas correntes do Orkut que a gente não levou a sério. Conta aí, ó, tem Orkut, tem Zap, tem, tem Face, tem pô, eu já quebrei todas as correntes, galera, todas, todas, pra mim não mandar.